hoje já começamos um agitado aqui hein? muito bem gente, aquele abraço pra você, você é inscrito no canal, você que está chegando pela primeira vez no canal do professor Boina aquele abração hoje chegando pra falar um pouquinho do antigo Gordini conhecido aqui no Brasil como Gordini Agora como Renault Delfini, vamos falar algumas curiosidades aí deste carrinho que passou aí, uma passagem bem breve aqui pelo Brasil, né? É, evidentemente muita gente que está aí assistindo esse vídeo nunca ouviu falar desse carro, né? Foi produzido pouquíssimas unidades, é, mas estamos aqui para mostrar um pouquinho para você hoje e relembrar esse carrinho que foi o concorrente do Fusca da época. Não se esqueça, deixa o seu like, também se inscreva se você não é inscrito, nos ajude, acompanhe o nosso trabalho até o final, né? Não interrompa, né? É, não interrompa os nossos comerciais aí, né? Senão, é, como é que vai fazer, né? Professor, precisa ganhar o dinheirinho aí também, né? Vamos lá então, Renault Delfini, a primeira foto, olha, olha aí que coisa linda, um carrinho vermelho. É, a minha cor preferida, vermelho, que maravilha. Muito bem, vamos lá. É, o nosso amiguinho vermelhinho ali, ó, foi produzido na França de 56 a 1967, né, bem antes de chegar aqui para nós do Brasil, é, começar a ser conhecido aqui como Gordini. É os mais antigos, né? É os que estão aí na média do professor Boina. É, se lembra ainda desse carrinho, né? Veio para cá para ser concorrente do Fusca, que é muito conhecido até hoje entre nós, né? Entre, tanto como os entre os mais velhos como os os mais novos, né? Quem é, não conhece o Fusquinha, né? Apesar de ser fabricado há tanto tempo é, no mundo inteiro, parou, começou, parou, começou. Enfim, todo mundo conhece o um Fusquinha quando vê na rua, pois ainda tem muitas unidades por aqui. Mas não é o caso do Gordini, né? O Gordini praticamente, depois da sua fabricação, foi esquecido no tempo. Estamos relembrando um pouquinho aqui ele foi produzido mais de 2 milhões de unidades certeza que lá fora né, era bem melhor a fabricação do que aqui no Brasil porque aqui não teve muita aceitação não É isso aí, né? É, mas o famoso carrinho também foi produzido na Espanha, na Itália e na Argentina. Imagina só, né? É, começou a se espalhar aí pelo mundo todo. Mais curioso, né? Que pela época lá nos Estados Unidos ele ofereceu até transmissão automática, né? Pela época era uma, uma coisa espetacular, né? Mais sucesso que é bom nada, né? Infelizmente não fez sucesso Nem lá nos Estados Unidos É isso aí gente É, vamos seguindo Muito bem O nosso amiguinho aparecia aqui pelo Brasil Apenas em outubro de 1959 Infelizmente né é, eu acho que é um dos motivos aí pelo fracasso aí da produção do Brasil, que ele aparecia justamente para concorrer com o Fusca, né? Que é um dos carros mais conhecidos do Brasil e do mundo até hoje. E também, é, pela antiga VKW Remag, era uma fera da época também, né? Tinha ele e tinha o Fusquinha. Imagina só, né, chegar para concorrer com essas duas feras, evidentemente... Foi um dos motivos da queda Da marca aqui no Brasil, né? É, justamente E o motor 850 De 26 cavalos Picava justamente na traseira, né? É igualzinho o Fusca, né? O Fusca tem motor na traseira Esse aí era um pouquinho mais é, Mais espaçoso Na traseira motor também ficava na traseira e do mais um sistema monobloco era o único na categoria da época, né? Olha só, já fazia diferença, mas mesmo assim já deu problema, viu? Também um pequeno detalhe, né? O bichinho era levinho, levinho, né? Tinha apenas 650 quilos. Felisberto, meu amigo Felisberto, você quer é um camarada é, que tem alto conhecimento, você já pensou um carro desse com apenas 650 quilos? É, na época, né? É, era muito bom, hein? Era, uma, era muito bom, tinha tudo para dar certo, né mas o Fusquinha não deixou o negócio para frente não, hein? É, o Fusquinho superou décadas e mais décadas, está aí até hoje, né? A nossa molecada aí conhece, se vai perguntar para um moleque esse mais inteligente, é, se perguntar, você conhece o Fusca? Conheço. Você conhece o Gordini? A primeira coisa que ele vai falar é o quê? O que, que é isso? Música muito bem, devido ao seu pouco peso, pelo esperto, é, ele acelerava de 0 a 100 em apenas 35 segundos. É uma tecnologia para a época, né? Que era muito boa, né? Inclusive é, é o que eu falei né, e repito, né? Eu acho que não deu certo muito a fabricação aqui no Brasil na época, devido aí a concorrência forte da Volkswagen na época, do Fusca e também do da outra marca, né, do outro carro que tinha aqui na época, inclusive mais tarde, a outra marca foi é, engolida pela Volkswagen também, né, que era uma concorrente forte, confusca, eles pegaram, fecharam a fábrica aqui na época e deixaram só o Fusquinha, né, que tá aqui até hoje, né, fazendo sucesso aí entre os mais novos, os mais velhos, os antigos, as Munes, aliás, não, as munis não, né, <risos> vamos seguindo... vamos seguindo vamos seguindo é, lembrando a todos né que este foi o pioneiro né o, é o carro pioneiro em colocar é, travas nas portas traseiras né para evitar que a molecada é, durante a, o passeio de carro né a molecada abrisse a porta né é, olha só é, que coisa linda né é um sistema de segurança né que ele foi o pioneiro a estrear no Brasil é, mais tarde vinha outros carros aí a fazer esse tipo de coisa né Olha só que coisa, hein, meu Deus do céu, porque tanto avanço e não conseguiu aí o objetivo, né, é, não conseguiu de, é, o objetivo de, de seguir, de prosseguir, né, a fabricação aí no Brasil, né. Infelizmente, é dessa maneira que funciona, né, é, o comércio é assim mesmo, tem coisa que pega, tem coisa que não pega. Hoje em dia, né, em pleno século XXI, né, dificilmente você vê é, um carro gordinho, abandonado, ou alguma sucata né, em algum ferro velho. Né? Acho que eu praticamente eu estou com 50 anos aqui na região de Ribeirão Preto, morei quase o tempo todo em Ribeirão Preto, uma cidade grande, e nunca vi um carro disparado em ferro velho, uma um, de, um depósito né, onde ficam os carros antigos. É, existem pouquíssimas unidades, né, já reconstruídas, né, é, restauradas no país, mas é muito poucas, né. É muito poucas, aqui mesmo no interior de São Paulo, dificilmente você vê um carro desse por aí. Aqueles que ainda estão em, em, em, restaurados, né, já trocaram o motor, né. É tecnologia do Corcel, Corcel 1, aqueles motorzinhos aí do Corcel 1 que provavelmente mais para frente aí vamos fazer um vídeo Sobre o Corsair, um também um, um ótimo carro que teve aí no Brasil né E algumas vezes a gente acha algum deles por aí rodando ainda Carro bom, né? Aprovou, ficou o tempo certo aí né é, Sendo usado pelos brasileiros Mas depois veio uma tecnologia melhor E parou de ser fabricado Não é o caso do Gordini, né? O Gordini não aprovou, saiu de série é, Pouco tempo depois E com poucas unidades Produzidas aqui no Brasil Música Estamos vendo aí o painel, né? É, o painel aí do, do Gordini pro dentro. Olha só, que curioso, né? É, pra época aí era uma, era uma coisa de luxo É claro, né? Não podia faltar né? o radinho no meio É, provavelmente aquele, aqueles rádios ainda onde... Ondas curtas, viu? Ô, Felizberto, naquela época não existia FM, viu? Era ondas curtas e AM Muito bom, hein? É, época boa, hein? Pra gente que faz rádio hoje, um sistema rádio digital, essa época aí deixa saudade. É época do, do Zé Bétio, né? Da Rádio Capital, né? Meu Deus do céu. O maior locutor de rádio do Brasil, talvez do mundo, hein? Eu me arrisco em falar do mundo, né? Zebétio, deixa muita saudade. Você pode reparar aí no painel aí, ó. É que ali do lado esquerdo, né? É, do lado esquerdo tem um lugarzinho ali pra colocar. Né? E lá é, no, no famoso porta-luva, né? do lado do, do passageiro também. Né? E é interessante que pelo que eu tô vendo aqui, né? Não tinha aquela portinha, né? É, tinha, não tinha aquela, é, aquela tampinha que fechava tudo. Né? Era tudo livre, né? Era tudo livre. É, olha só o velocímetro como era, né? Eu já vi esse tipo de velocímetro mais tarde, né? Naquelas caminhonetes. Aquelas caminhonetes. É, Chevrolet Brasil, né? Era muito interessante esse velocímetro grande, né? Mas, é, na época era bem, bem luxuoso, né? Depois a Volkswagen sempre teve aquele velocímetro bem redondinho, aquela coisa bem simples. Eu não sei como é que essa marca é, foi tão para frente, né? Eles só faziam as coisas simples, né? E é, esses outros carros aí que veio com a tecnologia mais avançada não pegou, não foi para frente, né? É, parou logo. Mas é assim mesmo, né? É assim mesmo. Agora nós vem, vemos aí mais uma vez. Olha aqui, olha aqui, isso, olha isso, é vermelhinho, hein? É isso aqui é vermelhinho. É, o, é, o estofamento é vermelho, as laterais da, das portas vermelho e o painel em preto, hein? Ficou bonito, hein? É, ficou bonito, maravilha. É, era coisa luxuosa da época, né? É, do, na lateral das portas, aquele lugarzinho ali para você colocar alguma coisa, algum documento. E também né aquele sistema de levantar o vidro praticamente aí manual, né? Claro que nem se sonhava em ter sistema elétrico ainda, né? Coisa boa demais, hein? É coisa boa demais. Aqui é recordar, né? Recordar o passado. É o canal do professor Boina. Você já se inscreveu? Não, não ainda? Então se inscreva aí, se inscreva aí e não se esqueça de assistir os nossos vídeos aí, né? Até o final, hein? Assista até o final, tá bom? Olha só, olha só mais uma curiosidade aí, ó. você é, tá vendo essa parte da frente aí do Gordini? Ah, o step, é aquele... Aquele pneu lá, né, que todo carro tem, aquele que quando pura um pneu que está aí rodando, né, você para, pega aquele é, que está lá parado e coloca no lugar, né. O step era na parte da frente que se guardava, né. É, ele era um carro praticamente, o é, um sistema de, de porta mala era igual dos, do Fusca, pode-se dizer, né. Aliás, é, porque o Fusca... O Fusca não era o motor na frente, era atrás E na frente tinha um lugarzinho para você guardar as ferramentas e, e outras coisas mais né? era, era livre, era um tipo de um porta-mala, né? bem pequeno, mas era E o Gordinho também era igual né? É, também era igual, a parte da frente era para guardar as coisas E o, o pneu já não ia dentro do porta-mala, igual o Fusca né? O Fusca já era adaptado na, naquele pedacinho ali do porta-mala O pneu do, do Gordinho ia de baixo Olha só naquela entrada da parte da frente, ali que você está vendo na foto, é, era onde a pessoa colocava o step, aonde é, colocava ali o, o pneu extra, né? Como diz o outro, para você trocar quando furava, né? É, economia de lugar, né? Economia para ser um carro barato e a, a ideia era ser um carro bom, né? Mas infelizmente, né? É, deixou a desejar muito para o povo brasileiro. E vamos que vamos Muito bem, essa foto aí Você está ó, vendo o Gordini O Teimoso Olha só, olha o nome do bicho, Teimoso é, dá pra se notar aí que parece que já estava com problema já de venda, né, no Brasil, né, esse, essa série aí foi fabricada especialmente para atender um apelo do governo na época, né, é, de barateamento aí dos automóveis, ou seja, tiraram tudo, né, tiraram tudo, fizeram um carro praticamente é, liso, sem nada de enfeite, sem nada de, é, de acrementos, né, e só pra poder baratear o preço, né, é, ele, ele... Barateou muito o preço, mas também ficou um carro praticamente pelado, não né? sem nada, né? É, não tinha nada de bom nele. Aí complicou mais ainda. Gordinho e teimoso, olha, olha só o nome. Só no Brasil mesmo, né? O Brasil tira tudo, né? É para poder baratear o preço. É igual aquela moto fã, aquela moto é muito boa, né? Mas até cavalete embaixo ela não tem. Somente para baratear o preço, né? É usado muito aí pelas, pelo Brasil, né? Nas entregas, inclusive o Correio é, usou muito ela, né? É a Moto Fan, CG Fan, muito boa! <música> Mas é isso aí, né? Você acabou de assistir um pedacinho aí da história do Gordini, né? Em 1968, chega ao final aí a produção do Gordini aí no Brasil, depois de 74 mil unidades produzidas, né? É interessante que depois de 74 mil, mil unidades produzidas, hoje quase não se vê mais esse carro, né? Dá, dá até a impressão que foi produzido menos. Mas eu creio que foi muito para desmanche, né? Eles acabaram com ele antes de começar a restaurar, né? É, porque não é igual o Fusca, né? Que o Fusca deus daqueles primeiros, ainda você vê muitos restaurados por aí E andando aí, que é uma beleza, né? O Gordini tem pouquíssimas unidades por aí foi, Foram produzidos 74 mil, hein? Não, é, não, foram, não foi pouco carro não, de 59 é, de 1959 a quase chegando aí, 1970, hein? É, foi um tantão, viu? Gente, você gostou aí do vídeo? Não se esqueça, deixa seu like aí, né? Nos ajude, compartilha esse vídeo, nos ajude aí a crescer o canal. Estamos aqui trabalhando é, em pró aí da Rádio Saudade do Sertão. Você conhece essa obra? Não conhece ainda? Procura conhecer. Rádio Saudade do Sertão, Evangelizando, 24 horas no ar. Você vai lá no seu, no seu celular, né? Digita lá Rádio Saudade do Sertão. É, você vai ver o aplicativo dela. É, você praticamente baixa, instala no seu celular, você vai ouvir a nossa programação. É, nos dias normais, né? Que no momento estou afastado do rádio, por motivo de saúde. Nós estamos lá de segunda a sexta-feira, das 7 às 8h50 da manhã. Aquele abraço todo especial, obrigado pela sua atenção, espero que você tenha gostado aí do, da história do Gordini. É, se você gostou, não se esqueça de deixar teu joinha, isso aí vai ajudar bastante a gente, né? É, isso aí ajuda bastante, deixa seu depoimento debaixo do vídeo, tá bom? Deus abençoe e guarde a todos vocês, obrigado gente, tchau, tchau!